Meu ON. ON é o som do universo, o equilíbrio. Depois de um dia longo e acarretado, De compromissos, obrigações e desafios. Depois de ver menino sofrendo calado, Chorando pelos sonhos despedaçados. Depois de ser o estrelho, os trilhos, os tontos da ilusão. Depois de ter ferido as minhas mãos. Depois de ver o silêncio dominando e nossa liberdade acabando Depois de ver a seca castigando e a água evaporando Depois de ver a vida passar e não sentir E ver a injustiça resistir Não quero seus beijos não. Não quero ser a dona dos palácios. Não quero ser princesa não. Não quero flor, não quero seus beijos não. Não quero ser Não quero, não. Não quero que você seja perfeito, só quero que seja o meu amor. Ha ha ha.